Você sabe que os acessórios são indispensáveis na vida de uma mulher que quer ser bem vestida e sem o mínimo esforço, né? Pois hoje eu vou te mostrar 5 acessórios e o que eles podem fazer por você na tua imagem. Olá, eu sou a Marcela Damaso, sou consultora de estilo, se você ainda não me segue nas redes sociais é o arroba marcela Damaso, e se você ainda não se inscreveu neste canal Clica aqui no like, dá um like, deixa o seu like, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo. Aproveite, e se inscreve se você ainda não é inscrita e ativa o sininho para ser avisada todas as vezes que eu postar um vídeo. Bom, a nossa imagem é composta de vários itens essenciais que vão ditar o que você quer comunicar e aquilo que você não quer. Que também é muito importante. Os acessórios são indispensáveis na vida de uma mulher, como eu falei no início do vídeo. Na vida da mulher que quer sempre estar bem vestida. Aquela mulher que quer se impor, que quer demonstrar, ela quer passar uma mensagem, a mensagem correta. O acessório, neste caso, ele é muito importante. Agora eu vou te falar o que, que o acessório, né, antes de eu começar a falar sobre o que eles de fato vão fazer pela tua imagem, eu vou te falar o que ele não vai fazer. Ele não vai salvar o teu look, ele não vai salvar a tua imagem. Não adianta você estar com uma roupa qualquer e colocar uma bolsa maravilhosa, ou um sapato maravilhoso, um salto. Aquilo não salva o teu look. Não vai te deixar elegante, sofisticada. Não vai passar a mensagem que você quer passar. Por quê? Nada né, pode salvar um look se não a própria composição dele. Então não adianta nada você estar com uma camiseta... Uh, já surrada, né, toda com a gola esgarçada, uma calça jeans que, né, com aquela lavagem que já não se usa mais, e assim, quando eu falo não se usa mais, não é questão de, de moda ou não, uh, até as lavagens da cal, das calças jeans, né, as cores, elas também passam uma mensagem, tá? Então, se você pegar uma calça jeans toda, com uma lavagem toda diferente, uma lavagem, sabe? Daquelas que se usava muito nos anos 2000 e que desde aquela época já não era legal. E você pegar uma calça jeans que tem uma lavagem mais, uh, mais clean, um pouco mais sóbria, isso influencia muito na imagem que você quer passar. Então, até nisso, não adianta você estar com uma calça jeans, né com aquela lavagem toda laranja que tem, porque eu já vi isso. É uma camiseta toda, né, como eu falei, com a gola esgarçada, com a costura torta, e aí você coloca um sapato maravilhoso, um Louboutin. Tá? O Lobotan não vai salvar o teu look. Vai ser só uma pessoa mal vestida usando um sapato de marca, um sapato de luxo. Isso tem que ficar na tua cabeça, para você não falar: "Ah, tudo bem, eu vou com essa roupa mesmo. Ah, eu coloco um brinco maravilhoso, uma bolsa, pronto, tô pronta". Tá, tá pronta pra quê? Que imagem você quer passar com isso? Que mensagem você quer passar com a tua imagem? Que é mais importante. Então, acessório não salva look nenhum. O que o acessório faz é trazer? O que o acessório faz é trazer individualidade, harmonia e intencionalidade quando você usa da forma correta quando você usa de forma intencional. A dica nossa é um segredo que eu vou revelar, não é nada disso. É você trazer o controle da tua imagem para si e usar esses acessórios com sabedoria. Usar sabendo, olha, hoje né, eu quero passar na imagem uma mensagem X de uma mulher que é uh, poderosa, que ela é forte. Aí você vai escolher uma sapatilha de bico redondo para falar que você é uma mulher forte? a gente tá falando aqui de mensagens que a gente vai passar tá então quando você traz para si esse controle você sabe exatamente os acessórios que vão combinar que vão coordenar com o resto né com as outras peças do teu look com a tua calça jeans né super alinhada com a tua camiseta bem legal bem costurada, de boa qualidade com um blazer, seja o que for, tá? A tua bolsa vai combinar e vai passar essa mensagem. O teu sapato, o teu brinco, o teu anel. Então, vamos lá. Eu queria começar aqui falando dos maxibrincos. Por quê? Eles têm um poder, assim, de... Basicamente, acender né? o rosto. Eu acho que os brincos também, eles têm essa... Eles dão essa sensação de moldura né, do rosto, lógico, que tem cabelo, tem outras coisas. Mas quando você coloca um brinco, um brincão, né você já dá a entender uma outro, um outro tipo de mensagem. Então o que, que acontece ali quando você tem um brincão? Um maxi-brinco. Você chama essa atenção para o teu rosto, você destaca essa, essa, essa parte né, do teu corpo e isso é muito usado também... Né? foi muito usado e ainda é quando você está fazendo uma reunião, por exemplo, pelo Zoom, né? pelo, pelo computador. As pessoas não estão te vendo por inteiro. Então, você vai fazer o quê? Você vai colocar um sapato maravilhoso para ninguém olhar? Não adianta. Né? Você vai colocar coisas, né? que aqui, da, da parte da, do abdômen para cima, né? que, é quando, que é a parte que fica exposta, que vai chamar a atenção. Então, de repente, você está com um brincão, né? Já dá aquela virada ou prende o cabelo, já traz essa sensação de poder, essa sensação de que você sabe o que você tá fazendo, que você tá usando esse acessório, esse brinco com é, intencionalidade. Quando eu cortei meu cabelo, que eu tirei a química, né? Que eu fiz o famoso Big Shop, que é você cortar a parte da química, e meu cabelo já tava né? com um, um volume legal. Primeira coisa que eu fiz quando eu saí dali, porque eu nunca. Olha, eu não lembro de ter tido cabelo curto. Daquele jeito como eu tinha cortado. Então ele ficou bem curtinho, assim. Ficou, né? É, black power. E Só que assim, eu fiquei né? Sem, sem nada. Pescoço. Primeira coisa que eu fiz. Eu entrei numa loja de bijuteria. Comprei uma argola. Um brincão grandão. E ali eu já me senti, sabe? Dona do mundo. Eu me senti poderosa. Só com aquele par de brincos. É lógico que... Né? vamos voltar ao que eu tinha falado, salvou todo o meu look, né? salvou porque assim, não é nem que salvou, coordenou com o que eu já estava vestindo, mas não é só um brinco que vai deixar você super maravilhosa, Tô falando de elementos aqui que vão é, estimular e melhorar a tua imagem como um todo. Outra coisa que eu acho muito legal é mix de colares. Demorou muito para eu entender que um mix de colar, de colares, faz assim, deixa um efeito muito bacana. Principalmente quando a gente usa peças mais decotadas. Decotada, gente, eu não tô falando para ser um decote super profundo, daqueles que, né, que o peito já fica mais aparecendo. Um decote com esse, assim, como eu tô usando agora, tá? Decote, já é um decote. E quando você usa, hoje eu tô com uma correntinha só, mas quando você usa várias, você traz essa atenção mais pro teu colo. Né? E deixa você já com um pouquinho mais, né? Com aquele ar de sensualidade, porque fica assim mais exposto, né? Traz mesmo o olhar para cá, né? Pro colo. E também ele dá um up muito legal nessas produções de inverno. Às vezes a gente tá, né? Põe um monte de roupa, eu sou assim que eu sinto muito frio. Então, colocou uma gola alta, nossa, o que, que eu vou fazer? Ah, eu usar só brinco, ah, cansei. Não, você pode colocar também por cima. Olha como fica legal. tá? Você faz esse mix de colar que, olha, tira do, do comum, sabe? Do senso comum de usar. É, quando a gente quer levantar, igual eu falei do maxi brinco, né? Põe o maxi colar também, ajuda? Ajuda. Eu tô trazendo aqui uma outra forma para você usar esses acessórios a seu favor. Então, mix de colares funciona muito, mas muito bem. Tanto no verão quanto no inverno. Falando de bolsa, né? a gente está vivendo aí uma época de bolsas bem pequenininhas, uh, mini bags, né? Que a gente chama. São aquelas bolsas mesmo pequenininhas, ou de tiracolo, ou uma clutch, ou aquela de mão, né? Mas são bolsas pequenas. E o que eu tenho notado é que quanto mais estruturada a bolsa é mais poder também você traz para a tua imagem, para teu look. As linhas retas fazem verdadeiros milagres em looks poderosos, sabe? É te dá a impressão mesmo de que é uma mulher que sabe o que quer. Então, quando eu falo de bolsa estruturada, né, não necessariamente precisa ser uma bolsa grande, né? uma bolsona daquelas que a gente usou bastante há um tempo atrás. Ela pode ser com um tamanho médio, pode ser tiracolo, como eu falei, pode ser uma clutch. Pode ser até aquelas clutches que tem um, parece uma caixinha, né? É, que tem vários, vários materiais, né? Não precisa, então, ser uma bolsa grande, pode ser uma bolsa pequena, pode ser uma bolsa média, mas esse tipo de bolsa mais estruturada vai te trazer, vai deixar você muito mais, né, com a imagem mais alinhada do que você tivesse, por exemplo, uma bolsa com tecido, uma bolsa de crochê, uma bolsa com couro mais uh, molinho, tá? Outro item que eu adoro e eu uso bastante é um sapato diferenciado. Quanto mais diferente é esse sapato, é o sapato que eu gosto de comprar. Porque eu não preciso ter uma gama gigantesca de sapatos, de cores, de formas, sabe? É só você ter aquele sapato que é diferente para o teu look ficar bem bacana. Então, você consegue transformar. Aí sim, você consegue transformar um look é, mais básico. Você consegue colocar mais informação de moda nele e transformar é, em algo mais sofisticado. Então, não precisa investir em sapatos assim... É, super elaborados, cheio de coisa, às vezes uma renda basta, um salto diferente também faz muita diferença no sapato, não precisa ser necessariamente aquele, não é sempre aquele escarpão preto ou aquele Pepto com, que tem a cor nude, né? Você consegue aí é, com o modelo do sapato, trazer muita, mas muita informação de moda para o teu look. Então, quando... E, e assim, toda vez que a pessoa fala, ai, ah, adoro sapato, a mulherada fala, adoro sapato. Ai, ah, tem uma coleção de sapato. Eu já vi muita gente com coleção de sapato de baixa qualidade, que está descascado, que o salto já está torto. Ou aquele sapato maravilhoso, pink, escarpão, salto 15, que a pessoa não consegue usar. Então... Ao invés de você ter uma gama gigantesca de modelos, de cores, de formatos, escolha os sapatos que tem por exemplo, um desenho geométrico diferente. Ele pode ser, sabe, o bico pode ser um pouquinho mais fino, ele pode ser mais quadradinho. Pode resgatar também aqueles modelos que são mais vintage. Sabe aquele sapato boneca, que ele é redondinho? É um tipo um chanelzinho, né? Mas ele é redondinho na, na, no bico. Então, gente, é trazer mesmo a informação de moda. Quando você faz isso, tá? Igual eu falei da bolsa, né? Sapato também, você passa essa imagem de mulher que cuida, né? Da... Aliás, você passa a mensagem de uma mulher que cuida da sua imagem, sabe, entende de moda, sabe o que está fazendo e sabe passar a mensagem certa, na hora certa, da maneira correta. Então, é muito importante essa, essas escolhas intencionais. E aqui eu vou falar também, para fechar, das pachiminas. A pachimina é um acessório que eu descobri há uns 10 anos. Isso, há uns 10 anos. E que me ajudou muito. Mesmo na época que eu andava com aquele meu uniforme né? sem graça, quando eu colocava a pachimina, né? que eu achei a pachimina certa também, não adianta você comprar qualquer uma, Dava, assim, pro look um... Dava um up, sabe? Porque, assim, é, meu look era sem graça. Mas eu nunca fui sair com roupa rasgada, desgastada. Então, ele era sem graça. Precisava de mais informação de moda. Então, quando eu adiciono uma paximina, pode ser assim, gente... Tu, é engraçado que começa o inverno, brota consultora de estilo ensinando como usar lenço, pashmina, cachecol, fazer amarração, nó, fazer blusa, casaco, tudo com a pachimina. <risos> Pode perceber. É só colocar no YouTube que vai aparecer uma porrada de vídeo te ensinando como fazer nó em pashmina, mas assim, nada mais é, tranquilo e fácil para usar. Colocou ela no pescoço, jogou, pronto. É isso, tá? A pashmina tem esse poder. Ainda mais agora, no inverno, eu uso muito no, na, na minha estação, que aí eu não uso uma pashmina muito pesada, né? Eu tenho um tecidinho que é um pouquinho mais leve. Então eu uso com calça jeans basicamente, camiseta, e já né, dou uma amarrada assim, porque eu tenho muito frio no pescoço. Então ela já dá aquele up na tua imagem. E é exatamente aquilo que eu tava falando agora. É você colocar a intencionalidade, Naquilo que você veste. É você causar, sabe? E do jeito que você veste, que não vai ser igual das outras pessoas, muito provável que não, você também acrescenta a individualidade, isso é muito importante. Que aí você sai dessas caixinhas de tendência que todo mundo está usando a mesma coisa, é o mesmo modelo, da mesma cor, da mesma forma, você consegue colocar a sua individualidade nisso, isso conta bastante. As pessoas que estão de fora veem uma mulher que está interessada efetivamente em passar uma boa imagem. Então não é só roupa, não é só look do dia, imagem pessoal, ver, tem muita coisa. E os acessórios podem te ajudar muito na hora de você transmitir a mensagem que você quer no momento que você quiser. Então para você sofisticar os teus looks, para você passar a mensagem certa, escolha de forma intencional esses itens que eu apresentei assim, são, né, são só alguns dentro né, de uma porrada de outras coisas. Mas dentro disso que eu falei agora para vocês, vocês vão conseguir sim passar a imagem correta com seus looks. Então eu te convido agora também a curtir esse vídeo. Se você não curtiu ainda, curte, deixa o seu like aqui e envia esse vídeo para o maior número de pessoas que você sabe que está precisando, né? Aquela moça que uma amiga que você olha e fala, poxa vida, ela precisa de um brinco ela precisa ouvir, ela precisa ver esse vídeo para melhorar a imagem dela. Então, não perde o tempo, seja uma mulher que puder outras mulheres. Eu fico por aqui, mas a gente se vê também lá nas redes sociais, Instagram, Facebook e Pinterest, no arroba Marcela Damaso. Até a próxima!